Então, parabéns Que mulher mais bela Diferente de mim Ela veio da sua costela Quem sabe é Seja mais sincero Pra dizer que vocês este cativeiro Adão, parabéns Que mulher mais bela Mas vocês são reféns São reféns, Adão e Eva Vejam esta árvore Saibam que a fé sabe Comam este fruto E conheçam a verdade Sou a serpente que vai te convencer Que vai te convencer Minha amada Eva Que este fruto que você vai comer Que você vai comer Vai te livrar das trevas, das trevas Sou a serpente que vai te convencer, que vai te convencer, meu pobre Adão. Que o paraíso onde você vai viver, você vai viver. Não passa, não passa de prisão. Adão, parabéns. Que mulher mais bela. Costela, quem sabe ela ri. Seja mais sincero pra dizer que vocês vivem neste cativeiro. até parabéns! Que mulher mais bela! São reféns, adão e eva Vejam esta árvore Saibam que a vez sabe Comam este fruto E conheçam a verdade